Denis Meira, 65111, para fazer acontecer. Apoio ao Denis Meira pela pessoa que ele é, amigo, passou a ser amigo da campanha do Quilo, ajudando o seu próximo. E ele, com certeza, como deputado estadual, será uma pessoa ativa em ajudar o seu semelhante, se preocupar com o pobre e vencer as dificuldades, os obstáculos que surgem no dia a dia. Queremos ao Denis Meira para deputado estadual. Altente Feira, 511 assim para fazer acontecer.